Quem com o lacre lacra, com o lacre será lacrada. Xuxa está sendo cancelada. E por quê? Hum, cadê a história da Paquita? Nenhuma Paquita negra em toda a história. Pelo menos não no território brasileiro. E parece que o tempo voltou para o cancelamento. E Xuxa tem sido cobrada. Claro. Ela tem uma desculpa. Não era ela a culpada. Não, não era ela que escolhia as paquitas. Ah, <risos> que patético, não é mesmo? Então, recentemente, as paquitas têm voltado às notícias por causa da lacração. Né? Todas as paquitas foram obrigadas a fazerem o L ou não iriam participar da celebração da Rede Goblin, certo? Ou você fecha com a esquerda ou você é automaticamente cancelada? Tivemos essa notícia aqui sobre a Andréia Sorvetão, que era sim uma paquita, né? E ela foi cancelada pela própria Xuxa, ela ficou de fora de homenagem às paquitas. Vejam aqui, a polêmica envolvendo a ex-paquita Andréia Sorvetão e Xuxa Meneghel segue de pé. A ex-assistente de palco decidiu emitir um comunicado para falar sobre ter sido excluída das homenagens pelos 60 anos da apresentadora. Nesta sexta-feira 10, a ex-Paquita, que é uma das mais conhecidas, emitiu uma nota em que disse que o seu posicionamento político é um direito constitucional, mas segundo ela não tem sido respeitado. Apesar do desgaste emocional, prejuízos profissionais mantiveram-se em silêncio oficialmente até o momento, disparou o comunicado da equipe da Espaquita. paquita Andrea Sorvetão ressaltou. Nos últimos dias, notícias de que a artista teria sido excluída da homenagem aos 60 anos de Xuxa deixaram Andrea e seus familiares tristes e estarecidos. É injusto contar uma história incompleta. A nova e futuras gerações. A nota também lembrou que houve expulsão de Sorvetão do grupo de WhatsApp que Xuxa possui com as outras espaquitas por causa de seu apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. André Sorvetão promete atitude contra a espaquita. O texto acrescentou que Sorvetão, juntamente com a sua equipe jurídica, não vão mais tolerar ofensas e garantiu que vai processar há também ex-Paquita Lana Rhodes Segundo o comunicado, a decisão será tomada pelo fato da ex-colega de trabalho ter revelado em uma entrevista que ela foi expulsa do grupo de WhatsApp por ter faltado com respeito com suas ex-colegas, tá? Então começou aí, né? ou você faz o L ou você está fora da história das Paquitas. Será descartada, tá? E como vocês sabem... Havia um critério bem claro para ser uma paquita no Brasil. Nós estamos falando de uma época onde a lacração simplesmente não existia. A nós tínhamos ali, talvez, a era dourada da televisão, os anos 90, o ano exatamente onde eu nasci, certo? E você ligava a televisão, via a xuxa, a loira, branca, né? branca de neve, não sei o quê, tomava banho de sol de lua, né? era o banho de lua, não tomava um banho de sol. Essa era a regra para você ser uma paquita. Você tinha que ser loira oxigenada, tomar banho de lua, e é isso. Não tinha... Paquitas mulatas, não havia paquitas né, orientais, paquitas afrodescendentes, não. Único e exclusivamente. Só que né, o baú voltou. Essa é a turminha que faz o L hoje em dia. As paquitinhas, oh meu Deus do céu. né Vocês não precisam que eu lembre de como elas eram, tá? Todas loiras, bonitas, novinhas, tá? E tudo isso hoje em dia seria um completo de um absurdo, tá? Vocês conseguem imaginar... As paquitas hoje? Cadê? Cadê a representatividade? Cadê a paquita trans? Nenhuma, certo? E aí nós vamos aos fatos de hoje, tá? Passou a bola. Para se livrar de acusação de racismo, Xuxa joga culpa na ex-empresária. Ela não queria paquitas negras. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Então é tudo culpa da ex-empresária que escolheu esse programa. Não era a Xuxa que mandava na história toda, não. Ela era uma pobrezinha. Pela Xuxa haveria o um Paquitas Negras. Era culpa, é sim, é da ex-empresária, né? Vamos lá, desculpa. A apresentadora Xuxa Meneghel revelou ao programa Altas Horas na TV Globo que sua ex-empresária Marlene Matos não queria Paquitas Negras. A atriz Adriana Bombom estava na plateia e contou que foi figurante de um programa da apresentadora em 1996. A Marlene não queria uma paquita negra, mas eu fiquei encantada com a beleza dela, contou Xuxa. Em seguida, Bombom falou sobre como foi a experiência de participar do Xuxa Park. O meu sonho era poder invadir aquela televisão para estar lá e ser uma paquita, mas eu sei que meu sonho estava muito longe. Até porque as paquitas eram loiras. Eu sabia que não podia estar ali pela cor, por eu ser negra, disse a Xuxa. Não, a culpa não era minha, não. Ai, ai, ela criou o estereotipo de paquita no seu programa na Xuxa. Eu acho que se ela quisesse lacrar naquela época, ela teria lacrado, ela teria aberto. Ela tem, tinha poder, como apresentadora, de fazer escolhas, mas aí ela quer passar como vítima. Não, eu, Paquitas Negras, não era minha culpa, não. Comecei a fazer o trabalho de figurante e um belo dia me convidaram para fazer uma participação de figurante no programa. Isso para mim foi uma alegria enorme, trabalhar com a Xuxa. Eu fui referência porque as outras negras todas queriam estar nesse papel, que eu estava fazendo como assistente de palco, concluiu. Em outro programa, em outro momento do programa, Xuxa comentou sobre o incômodo que tinha na época. Elas, Paquitas, entravam com os cabelos pretos lindos. Depois de alguns meses, estavam todas loiras. Isso me deixava bastante nervosa. Eu, há pouco tempo, soube o porquê. Isso deixou mais chateada ainda, disse. Paquitas foi um girl group brasileiro formado em 1984 pelas assistentes de palco da apresentadora, Xuxa que passaram a se apresentar como um grupo musical a partir de 1989. Então vocês lembram muito bem. A Xuxa não foi clonada só nas paquitas. Todas as apresentadoras da época tinham o mesmo biótipo, né? todos, todos com o mesmo fenótipo ali. Todas tinham que ser loiras oxigenadas e brancas de lua. Só que isso não era um problema na época. Ué, você tinha a globeleza, você tinha as paquitas e tinha uma diversidade enorme na televisão. E todas tinham que ser clones da Xuxa, para lembrarem, claro, da própria Xuxa. Agora ela vem falar que ela tá triste com isso. Todo esse tempo depois, por quê? Porque ela simplesmente precisa lacrar, precisa falar, não, isso não era minha culpa. Eu era uma vítima. A culpa era da ex-diretora da do programa. Ó, oh, Eu nunca fiz nada, a culpa é da minha ex-empresária. Tudo para tentar voltar ao passado e mudar a história de que todos nós vimos então a Xuxa é mais uma lacradora de plantão o que ela tá fazendo tá tá tentando agradar a esquerda é a única coisa que a Globo faz tenta retransformar a personagem Xuxa para ser moldada aos tempos atuais só que não tá funcionando a Xuxa real é, recentemente reapareceu parecendo Coringa Cheio de, de, de como é que é? Demonização facial, com os beiços todos inchados, como se tivesse aplicado alguma coisa neles, e parecendo cada vez mais ridícula. É isso que nós estamos vendo hoje. A Xuxa continua no mesmo papel. Porque ela não aparece com cabelo rosa? Porque ela não, não aparece com cabelo preto. Não, é? não, ela continua tendo aquele padrão de beleza que não é o que as mulheres de 60 anos têm nenhuma delas parece com a Xuxa Meneghel porque não tem o dinheiro que a Xuxa Meneghel tem, não tem o bilhãozinho dela, e essa lacração continua apenas na televisão, a Xuxa não se importa com nenhuma outra mulher, ela não se importa ajudar ninguém, o que importa para ela é continuar na lacração, ah, o Bolsonaro não dá absorvente para as mulheres, mas... Cadê a instituição Xuxa Meneghel de apoio às mulheres carentes? Cadê o que essas mulheres bilionárias fazem pelas mulheres pobres? Nada. A única coisa que importa para a Xuxa é quantos likes ela continua recebendo. Quantos programas de anúncio ela continua fazendo. E a única coisa que importa é continuar lacrando. É algo extremamente ridículo tá? e já passou do tempo onde nós devemos aceitar essas pessoas. Então a Xuxa, no desespero para não ser cancelada, tenta jogar a conta das paquitas doidas como se isso tivesse algum problema. Como se alguém tivesse muito triste no passado que as negras não podiam participar da Xuxa. Ah, que triste, hein, para bombom, Bombom. É a única que pôde participar do programa. Oh, tadinha. Mas a culpa não era que a Xuxa era racista. Não. A culpa é da ex-empresária dela. né? Ridículo. Então, por último, como vocês sabem... Participe do nosso Apoia-se e participe do nosso grupo VIP, receba um convite. Também nós temos a nossa oitava rifa em funcionamento. Participe e concorra a R$ 8.000 no Pix. E até a próxima. Tchau, tchau.